Seja bem-vinda, me chamo Beli Caraújo e se você tá aqui é porque você não sabe editar fotos ou você quer ter aquela ajuda a mais, você quer editar fotos profissionais e ainda não sabe como fazer isso, não se preocupa que eu estou aqui para te ajudar. Esse curso aqui, esse mini curso, digamos assim, é pra você que quer ter fotos profissionais na palma da sua mão. Suas fotos não têm qualidade? Suas fotos não são profissionais, elas não são atrativas, não tem aquela luz linda, aquelas cores radiantes? Vem comigo que agora eu vou resolver esse problema. <risos> Mas calma, você não precisa ter o celular top de linha, o melhor celular. Tudo que eu vou te ensinar aqui e todos os presets disponíveis aqui pra você são suficientes e vão caber perfeitamente no seu celular Android ou iPhone. E são todas edições profissionais que você não precisa ser mestre das edições pra entender. Já são presets prontinhos, edições prontas mesmo, que você só vai pegar... E adicionar na sua foto, talvez dar aquela manipuladinha pra ficar ajustada perfeitamente na sua foto, mas que eu vou te ensinar, eu vou pegar na sua mão e eu vou te ensinar o passo a passo direitinho pra que suas fotos fiquem profissionais iguais as fotos das blogueiras, né, minha gente? Além disso, eu também vou te mostrar quais são os três aplicativos secretos que as blogueiras usam pra ficar perfeita nas fotos. Então, fica comigo até o final que vai ter uma surpresa muito boa pra vocês. Esses aplicativos são imperdíveis e nenhuma blogueira nunca revelou. E pra você não se sentir sozinha, eu criei uma comunidade no Instagram e no Telegram onde vamos compartilhar as nossas edições, tirar as dúvidas e, claro, eu vou estar lá te ajudando no passo a passo seguindo esse caminho da edição. Vocês vão me enviar as fotos e a gente vai discutir as edições, vou me mostrar os antes e o depois e vamos estar tá lá discutindo o mesmo assunto, que nada melhor do que a gente estar tá em comunidade, conversando sobre as mesmas coisas, né? <risos>